moda no brasil começou quando bora descomplicar bora descomplicar oi gente do meu canal tudo bom silvia venturini fendi aqui no descomplicando a moda Beijo. bora descomplicar bora descomplicar bora descomplicar o met gala sou eu chegando na Aonde que eu tô chegando bora descomplicar Alô? Carl Lagerfeld. Bora descomplicar? Gente, olha que lindo. aqui queria um sapato assim que tivesse um salto com estrela. Bora descomplicar? É... TT responde número 3. Ação! Gianni Versace. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Tô vendo. Né? Tá, tá tão bem que eu tô vendo até um unha descascada. Ai que horror. Salvatore Ferragamo. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Virgil Abloh. Esse de princesa mesmo? É esse. Não, esse é mágico. Princesa não tem asa, ela fica no castelo. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Alessandro Michele. Você vai da Feira à Festa, FF, que ela já é perfeita. Olha, se você prender o cabelo... Bora descomplicar? Todo... Ai, ah, eu gosto. Ai, ah, não gosto disso. Não. Olivier Rustem. Bora descomplicar? Tá gorda? Tá não. Tá ótimo. Mas você sempre fala isso. Tá de preto, tá tudo certo. Aí eu olho o vídeo e falo... Ah, oh, tá é gorda. Ele nem falou. <risos> não, não falou. Ele nem falou, tava gorda. Porque a gente vai viajar no vermelho. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Elsa Schiaparelli. Bora descomplicar? É o seu caso, Larry? Bora descomplicar? Bora? Aqui, descomplicando a moda. Ao invés de botar a espuma, <risos> abraça você. o cachorro. É. <risos> Beleza. Na falta da pluma, braço caro. Porra, mais. Music